E aí gente, eu todos muito bem-vindos É o Bigodão na Área no segundo vídeo do dia É sério, o primeiro vídeo Eu tava meio triste, tava meio chateado E foi um vídeo de desabafo Mas pra quem achou que eu nem ia gravar gameplay Pra quem achou que eu nem ia gravar Clash Royale Sinto muito te informar, mas você estava errado Aqui estou eu de volta, muito alegre Muito feliz e com muita energia positiva Pra dar pra esse vídeo Por quê? Mano, eu li os comentários de vocês no meu último vídeo né? Nesse vídeo que eu postei hoje de manhã Que eu mal consegui dormir direito e tudo mais Falando sobre o fato De que eu estava triste com toda essa situação De que Eba, o não é um pura player, enfim Todo esse lance em relação comigo E o Clash Royale, e eu fiz esse vídeo Meio que desabafando pra vocês E muita gente falou, hashtag Força Bigodon E muita gente me desejou sorte de Falaram palavras muito bonitas, me alegraram De uma maneira absurda E eu fiquei feliz demais que eu tô gravando outro vídeo aqui Isso é uma coisa que não acontece no canal Frequentemente, eu acho que eu nunca postei dois vídeos no mesmo dia Será? Então primeiramente, muito obrigado a todos vocês, meus inscritos. A galera que acompanha o canal aí, muito obrigado Mesmo por toda a força que vocês estão me dando Por todo o apoio que vocês têm aqui no canal Desde sempre vocês tiveram esse apoio Comigo, né? desde sempre vocês estavam Comigo, fazendo o negócio acontecer E não é que está acontecendo, já estamos aí com 140 mil inscritos, né? daqui a pouco Já é 200 mil, daqui a pouco é 300, meio milhão Um milhão e nós vamos só crescendo bicho. Uma coisa é fato, eu tô alegre demais Com o canal em si, talvez não tanto Com o Clash Royale, porque é um jogo que Estressa muito, mas enfim, paciência Bola pra frente, vamos continuar treinando Vamos continuar sim, melhorando esse negócio Pegando dica com quem sabe Enfim, eu vou estar sempre me esforçando demais Pra trazer um conteúdo bom pra vocês aqui De Clash Royale seja do que for, do novo canal Enfim, agora bora pro vídeo hoje Chega de papo, chega de falar E vamos jogar nesse negócio Seguinte, tô aqui dentro do Clash e olha só Tô com 3.963 troféus Não se assustem, eu estou abaixo da desafiante Mas tenho porém Hoje eu fui inventar de testar uns decks muito doidos eu testei meia cavaleiro com morteiro, eu testei três mosqueteiras, eu testei novos decks de P.E.K.K.A. Eu testei deck com pack e três mosqueteiras, eu fiz o escambalo, não deu nada certo. Aí eu decidi voltar pro meu deck de golem, Double Prince e. Foi bom Tirando essas duas últimas partidas Que um deck 100% aleatório ali Com o Bárbaro Gente, nível máximo que eu perdi E esse deck desse cara que era muito mais upado que o meu E o cara também jogou bem Eu perdi Fora isso, foram uma sequência de vitórias muito boa E eu tô aí voltando pra desafiante 1 Bora puxar aqui a nossa primeira partida Vamos ver com quem que a gente vai jogar Estamos jogando contra o Gian Nível 11, bacana Do clã Labrigatas Tranquilo cara, o cara vai começar agressivamente Eu nem tinha visto se eu tava tornado na mão Mas se eu tivesse contornado na mão Eu, eu não vi, não, não tava não Beleza, vamos tomar um daninho ali, tranquilo Nada assim que seja preocupante A gente talvez dê conta do recado aqui Bora botar isso aqui aqui E vamos ver Vamos ver Bora atacar isso aqui, aqui. Beleza, atacado com sucesso Se a gente conseguir parar Esse mega servo dele vai estar tá super valendo e beleza, cara, foi sucesso Tá? Não foi tão ruim assim como Vocês estão pensando, eu sei que vocês devem estar olhando agora Nossa, você tomou muito dano Verdade, tomou muito dano Isso foi verdade Mas errei o tornado Tomara que não, não errei o tornado, acertei o tornado Pensei que tinha errado o tornado Mas não, acertei ah, Sucesso, sucesso Esse jogo tá bem bacana por enquanto O cara errou o tronco ali, beleza Mas de qualquer jeito não, não conseguimos dar dano nele O Jean tá rindo, ele tá rindo à toa Pode rir, Jean. ria à vontade. Quando eu meter três coroas na tua cabeça! <risos> Cadeira, Relaxa, Jean. que eu posso tomar três coroas também, querido. Isso é um jogo e quem ganha quem tiver habilidade. Ou quem tiver as cartas mais upadas. <risos> ah, infelizmente. Eu sei que ele pensa que agora ele tá arrasando. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos puxar tudo pra torre. Por que pra torre? Por quê? Todas as tropas vão direto pra torre, agora ele vai tomar muito dano Porque tem príncipe, tem golemita, tem baby dragon e perdeu a torre Jean, foi mal cara, não foi querendo ofender, não foi querendo enfim zombar de você Mas é que a gente já deu muito dano na tua torre do rei Damos tanto dano que eu vou ser obrigado a partir pra três coroas Me desculpa, mas se eu tirar três coroas vai ser muito bom Vai ser muito bom por isso que eu vou usar o príncipezão aqui Nem tô pensando nessa torre Essa torre aí pra mim já foi, já era Essa torre é passada, entendeu, já Tranquilo, agora vamos ter que tomar muito cuidado Aqui com o que a gente vai fazer Porque é o seguinte O Jean é um cara esperto Não é um cara burro, não Eu sei que vocês estão pensando que ele é um cara burro Mas não é um cara burro Jean é um cara esperto, beleza Precisamos matar ali, matou, matou Bora atacar outro príncipe E esse mega serve dele não teve nada a ver com nada Tranquilo, vamos dar três coroas no Jean, foi mal amigão, tamo junto, é nóis, bom jogo e boa sorte! Vou tentar subir mais alguns troféus aqui e espero trazer notícias boas amanhã, que sei lá, conseguir pegar mais troféus, talvez recorde de temporada, vou treinar mais com deck, também tá tendo o desafio das 20 vitórias aí, vou tentar, não é mesmo? Não que eu vou conseguir, né, porque da última vez <risos> foi um fiasco, mas vamos tentar aí. Né, esse desafio também Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal E também de passar no meu Instagram É arroba jbfeio, vou deixar o link aqui embaixo E também aqui na descrição do vídeo Espero que você tenha gostado, um beijo No coração de cada um de vocês E valeu!